Draco quer me atacar Baby girl safada pode me sentar Que que é isso ali o Sakai Ela acabou no papai É que eu tô lindo demais I'm ok baby I'm alright Alright, alright Eu tô sempre criança. Você só se, sai, só se sai Tô indo pra Dubai Alright, alright Eu tô sempre criança. Só sai, só Tô indo pra Isso nem é brega funk. Mas se eu peço que o jeito ela vai rebolar, sabe o AK tá brilhante, muito elegante. Vou te alagar. Se eu rei não pode, ponto pra escamar. De pouco em pouco nós vai chegar lá. Com meus compasso eu faço faturar. Não sou rico, mas pretendo ficar. Reino tocando Volume. Essas piranha fazendo cardume, se tu não gosta só se acostume Minha silhueta com aquele perfume, sei que eles querem que o Waka funde. Para com isso tu só se ilude, tanta piranha vou abrir um clube Passa o tempo da minha vida lá Alright, alright, eu tô sempre aí Vocês só se sai. tô indo pra Sub Dubai, Dubai. no estilo, nós nunca tá feio Regi é pra sempre, eu bato no peito Sinal de gangue, cê não leva jeito Bato de frente e fico estreito Ela é safada e queda pra mim Uva gostosa, contando meu jim. Fala pro Kodashi, quem manda aqui Joga essa bunda e geme baixinho É bola no trap, pique braga funk Joga essa bunda Quente, muito gostosa, vadia caliente Bomba da Forge batendo na mente Lançando a brava na arte uh, Pito aquecer a garganta Meu corpo vive em chamas Parecendo tocha humana Sou uma arma de guerra Quer solução, Você me chama Uh, balas e balas no coldre Tô falando merda, eu nem ouvi Faz trap, faz country Haterzinho bobo, você quer leite Minha coroa que é bolsa de couro Agora eu caço jacaré Você baba ovo pra ficar famoso Você é puta, não trap. Pode chamar que eu zero no feat é só dá uma chance que nós faz o um hit Atrás de respeito na minha city Esse flow é caro de um hell oh killer Ai, oh, oh, oh, oh, eu tô sempre, eu tô sempre aí. Aí. Você só se, sai. Você só se sai. Tô indo pra Dubai Sempre Você só se sai. Tô indo pra Dubai. Se eu pulo num bloco, eu te certo na mira. Não se mexe nem se vira. essa é saber que é minha foto? Ela quer foder minha vida. Baby, eu vou fuder tua vida. Gente brilho eu gosto. Foda-se as fake rimas. Nó é que aqui é a em empina. Nesse, eu dei um follow. Esse cara é fraco, mano. Eles são fake vadia. Quando eu subo no palco, tu sabe, mano. Já é óbvio. Que vou fazer barulho. Não perco o foco. Eu sempre trabalho no que dá retorno, invisto no futuro Eu tenho um, dois seguranças armados a lado O trabalho é deles, mas eu embrulho Eu tenho uns manos que me chamam de amigo às vezes dá vontade, cheio de furo Alright, alright, eu tô sempre